Tem algumas pessoas que naturalmente a gente olha pra elas e a gente pensa Claramente essa pessoa é uma pessoa querida que todo mundo deve gostar Porque, sei lá, ela é educada, trata as pessoas bem até mesmo quando tá recebendo críticas sem sentido E pra mim, essa pessoa pessoal é o Guilherme Briggs Acontece que já faz alguns meses, na verdade, que eu tô vendo o Guilherme sendo atacado sem parar De forma, como eu falei, sem sentido Mas agora chegou no nível que o cara até mesmo privou o Twitter dele E falou que iria parar de dublar o anime que ele tá dublando De tanto hate que ele recebeu e, na verdade não é hate, tá ligado, mano? Tem até ameaça e tudo mais então a gente realmente precisa falar sobre isso, então vamos Antes de continuarmos, olha só, muito importante Tu que tá de férias aí, cara, com tempo livre Poderia estar tá aproveitando esse tempo pra ganhar uma nova habilidade E ganhar dinheiro com isso Imagina tu fazer um curso que pode ter possibilidade de ganhar uma grana muito boa e garantir teu futuro E quando eu falo grana boa, cara, é realmente muito bom Tipo, pique 5 mil reais pra cima E é por isso que eu te apresento o patrocinador esse vídeo que é a EBAC A EBAC é a escola britânica de artes criativas e tecnologia Uma plataforma de ensino online pessoal com mais de 150 cursos Se tem mais de 150 cursos, mano, é claro tem pra todos os gostos possíveis Seja pra ti que quer aprender a desenvolver programas para mobile ou até mesmo aprender desenhos de personagem 3D, animação 2D, pessoal Marketing digital, produção musical, edição De vídeo, arquitetura e até mesmo moda Todos os cursos são feitos de maneira muito fácil de assim se entender Onde tu começa do zero e sai é literalmente Profissional, cara, com um certificado Eu na verdade estou pensando em fazer alguma coisa, hein Atualmente são mais de 60 mil alunos Matriculados, aprendendo e desenvolvendo uma nova profissão E pra ti que tu acha que tu é muito novo, muito velho O cara sai dessa e vem aprender algo novo Também se tu já é formado, o cara sempre dá tempo de começar a aprender algo sabe dominar uma nova profissão agora olha só o presente o cara usa meu código utopia 200 que tu vai literalmente ganhar 200 reais de desconto em qualquer curso vai nebar que e garante teu futuro agora bora pro vídeo Tu pode não conhecer o Guilherme Briggs assim por nome Mas eu tenho certeza que ele fez parte da tua infância É só olhar os personagens que ele já dublou A maioria deles é muito icônico Pra mim eu acho que é unânime assim pessoal Entre as pessoas que ele é um dos maiores dubladores do Brasil Na verdade isso é um fato, não tem como Mas como eu falei infelizmente não é de agora Que ele tá sendo atacado sem parar Faz alguns meses por exemplo que tem algumas pessoas que insistem Em falar da aparência dele Eu acho que tudo começou pelo cabelo O Guilherme deixou o cabelo dele crescer, o que é totalmente normal né Eu tenho um cabelo grande, muitos homens têm cabelo grande Meu Deus, eu tô precisando Precisando falar que é normal ter cabelo grande, mano, onde eu tô no século XV? Mas começaram a falar que o cabelo dele tá horrível, que ele tava parecendo uma mãe ou uma avó. E é claro que falavam isso com o intuito, assim, de diminuir ele. É, mas pra que esse mais? Mais não, pra mim é uma honra. As vovós são as mães com açúcar, né? Como a gente falava muito antigamente. E eu noto que às vezes falam, ah, você parece com a minha mãe, você parece com a minha tia, parece com a minha avó. Não tem problema nenhum. Pra mim é uma honra parecer com mulheres tão importantes as nossas vidas. Ele respondeu esse cara aí que eu mostrei, mas esse cara aí ainda falou muito de boa, sabe? E como o Twitter do Guilherme hoje em dia tá privado, gente, não consigo ver os outros. Mas depois que ele postou esse vídeo aí, gente, os ataques aumentaram muito. E é muito louco ver como que as pessoas se importam tanto com a aparência alheia. Quando uma pessoa faz uma cirurgia estética, por exemplo, alguma coisa assim, eu entendo geralmente os comentários, sabe? Querendo ou não, é muito mais natural existirem comentários quando a pessoa realmente muda, assim, de forma cirúrgica. Mas não, o cara, só deixou o cabelo dele crescer, mano, é isso Eu não vou botar nenhum comentário aqui na tela Pessoal do pessoal xingando o Briggs por conta do cabelo dele Até porque eu não quero trazer isso pro meu canal, sinceramente Eu acho que ele não merece que isso seja exposto e tudo mais, sabe? Mas depois ainda começaram a falar dos dentes dele Ele foi no flow podcast As pessoas começaram a falar coisas horríveis, mano, confia em mim Horríveis mesmo em relação à higiene bucal dele O cara teve até que se pronunciar Dessa vez ele respondeu um comentário Até mesmo botou no Twitter essa resposta O cara tinha comentado assim, olha só, na moral O cara, gente, boa demais, mas que dentes amarelos são aqueles? O cara deve tomar café o dia inteiro, bora fazer um claramento E aquilo que eu falei, mano, esse comentário ainda é muito tranquilo, tá ligado? O pessoal realmente pega muito pesado com o Guilherme Isso aí realmente foi um comentário até que não tão maldoso, eu acho Perto pelo menos dos outros que estavam fazendo ele respondeu que na verdade os dentes dele, pessoal, são amarelos Por conta da genética E que também provavelmente a iluminação da filmagem, sabe, pode ter puxado um pouquinho mais a cor Porque ele sempre vai no dentista Que na verdade até mesmo o dentista elogia os dentes dele, cara, porque é muito saudável e tudo mais E que ele não iria querer fazer um claramento, cara, pra entrar nesse padrão de beleza beleza? Porque o calareamento poderia deixar os dentes frágeis. E o que ele liga mesmo, sabe, é pra saúde bucal. E eu acho que já começa assim, né, mano? Eu queria mostrar tudo isso. Muita gente hateando a aparência dele. Os dentes ao cabelo, eu acho que sempre teve uma perseguição maior, assim, em relação a ele. E agora aconteceu o que aconteceu. Se vocês não sabem, ele tá dublando o personagem desse anime aqui. Como eu não assisto muito anime, cara, e nunca vi esse anime também, eu sou meio leigo nesse assunto. Mas como eu sempre falo, até mesmo interessante ver avisando uma pessoa que é leiga. Porque é uma visão de fora diferente, sabe? Tudo bem que qualquer pessoa um pouquinho sensata nessa história vai pensar a mesma coisa que eu, eu acho que não tem como discordar, mas tá. Basicamente o que tá acontecendo é que esse personagem aí que ele tá dublando nos mangás ele tem uma frase específica que as pessoas gostaram muito, que virou meme assim, que é basicamente o futuro é pica, é isso que o personagem fala em um momento ali específico. Acontece que na obra original, o que ele fala não é o futuro é pica, tá ligado? Mas quem traduziu pra isso aí foi aparentemente o grupo que não é o oficial, talvez meio que fãs que traduziram até mesmo a famosa pirataria, tá ligado? Mas assim viralizou, todo mundo gostou do futuro sendo pica, e depois a tradução de forma oficial do mangá saiu como o Futuro é demais. E na legenda do anime ficou como o Futuro sendo top. E já na dublagem, quando o Guilherme dublou, ele falou que o Futuro é show. Ou seja, o pessoal também não se decide de dar um monte de versões. E primeiramente, aquela coisa. Eu acho que mesmo se ele quisesse falar que o Futuro é pica, provavelmente não iriam aceitar porque ele tem que seguir o script que passam pra ele. Mas parece que também nessa tradução aí, gente, do Futuro sendo pica, eles traduziram o resto assim de uma forma meio estranha. Com algumas traduções preconceituosas e também mudaram alguns diálogos de alguns personagens. Então, é meio lógico que a dublagem do anime, cara, não vai ser desse jeito. Ainda mais que a oficial do mangá também não foi assim e nem sequer a legenda. E tipo, tudo bem as pessoas ficarem decepcionadas com isso, porque elas estavam esperando Pica mas o fio que receberam foi show. E tu pode não gostar da dublagem, da tradução? A gente pode falar que talvez seria um fã-service assim, botar que o futuro é Pica E eu fico comparando, por exemplo, em questão do filme do Homem-Aranha. Todo mundo queria mesmo os três Homem-Aranha juntos. Mas o que teria acontecido se não tivesse os três? Será que iriam ameaçar o criador? Algumas coisas eu acho que não são proporcionais, né? Tu pode não gostar, mas tipo, o máximo que tu vai fazer é tipo, falar pros teus amigos. Pô, mano, não gostei, tá ligado? Queria outra coisa. Mas jogar ódio em cima do dublador e ódio mesmo, ele recebeu até ameaça de morte. E começaram a fazer meme também, cara, falando que ele queria agradar militante. Cara, quem iria militar em cima de algo tipo Futura Epica? O problema, sabe, não é essa frase, mas sim que, além de não ser oficial, essa tradução também tem as suas controvérsias, o que ficaria muito mal mesmo pra imagem de uma empresa se apropriar, ter uma ligação, um vínculo com algo que tem coisas preconceituosas. As contas do Guilherme, então, começaram a ser denunciadas, e parece que pelo menos uma parte do público desse anime, né, pessoal? é muito tóxico, a ponto que ele teve que privar A conta dele, certamente as mensagens Que ele tava recebendo ali não é muito boa não Porque na época que ele tava sendo atacado, por exemplo Por conta do cabelo, por conta dos dentes Dá pra ver que ele sempre foi muito educado e tranquilo E agora também, mas o que eu quero dizer é que parece Que ele é um pouquinho acostumado a receber hate, sabe Só que agora foi muito diferente A ponto que depois de privar a conta, mano, ele falou isso aqui Eu vou pedir pra sair da dublagem desse anime Não quero mais estar nele Pra mim acabou, mano, imagina tu tá dublando Um personagem super da hora em um anime que também tá super Em hype, e as pessoas simplesmente tirarem Completamente a tua vontade Praticamente te forçarem a parar com a dublagem Que também é a tua vida, o teu sonho Eu já tinha visto o Guilherme falando que dubla qualquer tipo de personagem Mesmo se for um personagem importante O um personagem mais normal, não importa Porque ele realmente ama fazer isso e também é o trabalho dele E certamente ele tem um contrato Em relação a essa dublagem E se ele realmente for sair e quebrar esse contrato, não é legal Mas ele escolheu isso Certamente porque ele tava sofrendo muito, sabe E ele não quer mais, mano, ele não quer sofrer com isso E se vocês acham que a dublagem daquele personagem Não tá boa, cara, sei lá, mano, que justifica Fica qualquer tipo de hate, o que nada justifica Eu assisti um pouquinho, sabe, dublado Eu achei muito incrível Imagina também tu assistir um anime, cara, tu ser muito fã daquele anime E aparecer o fucking Glamy Briggs, mano, que vai dublar um personagem E no final tu jogar tanto ódio em cima do cara Que ele pediu pra sair do anime Você tem noção disso? Fiquei muito preocupado em perder meu Twitter e Instagram Por conta de algumas tentativas que fizeram hoje à noite de hackear Tentaram até hackear o maluco, mano Ele também botou ali gente que tava sofrendo ataques de ódio Provocações e ameaças também por conta do anime E olha só, peço desculpas a vocês por essas notícias Espero que tudo isso acabe Sempre tem esse lado da internet Fazer uma pessoa boa Que só tá trabalhando ali de boa Passar por coisas horríveis, tá ligado? Só porque o público não recebeu pica Eu deixo aqui na moral Todo o meu apoio pessoal pro Guilherme E ele sabe que 99% da internet, mano Ama ele Mas sempre tem essa minoria de pessoas aí, mano Que sei lá, cara Tem um problema, tá ligado? E essas pessoas sim, mano Conseguiram o que queriam o Que é triste Eu acho que ele não deveria sair do dublagem do anime, não Mas deve ser muito difícil pra ele Porque além do hate, cara De poder continuar, sabe? Ele vai estar tá sempre vinculando Todo o ódio que ele recebeu ao anime, o que eu imagino que vai dificultar o trabalho, né, mano? Enfim, esse foi o vídeo. Caso eu queria deixar a tua opinião, mano, comenta alguma coisa aí. Caso não, só deixa um coraçãozinho pro Guilherme ter apoio, tá bom? Até a próxima aí. Tchau!